Oi, boa tarde. Boa tarde, como que eu posso te ajudar? Eu queria alguma coisa pra febre. Uhum. É, posso te fazer umas perguntas pra ajudar a escolher melhor o medicamento? Uhum, claro, claro. É pra ti mesmo? Não, não, é o meu filho. Uhum. E que idade ele tem? Ele tem cinco, quase seis. E tu mediu a febre? Não, não. na verdade eu peguei ele na escolinha dele e senti que ele tava meio quentinho, assim. mas não cheguei a medir com o termômetro não. Uhum. E ele tá sentindo algum outro, tem algum outro sintoma além da febre? Ai não, só normalmente ele tá mais caidinho, assim, tristinho. Uhum. Uh, nesses últimos dias ele também tomou algum medicamento? Uhum, ele tava tomando um antibiótico que a pediatra deu. Só que eu não lembro o nome, eu acho que era Moxil ou alguma coisa assim. E também, uma vez por semana, a pediatra tinha dado umas vitaminas para ele, para os ossos, eu acho. Uhum. Uh, era moxicilina? É, eu acho que era. Uhum. Tá. E como é que ela pediu para te dar o, o, o antibiótico? Ah, vinha um copinho assim, junto com o um remédio, daí eu tinha que dar umas duas vezes por dia. Daí, só que eu acabei dando só três dias, porque eu acabei esquecendo no outro dia lá. E ele também parou de desqueixada. Eu achei melhor uhum. parar, assim, de dar, né? E desde quando ele tá sem tomar o antibiótico? Ai, mais ou menos uma semana, eu acho. Tá. Então, assim, é importante não interromper o tratamento do antibiótico. Uhum. Então, deve ser por isso que a febre dele retornou. E, além disso, o antibiótico eu não tenho como vender sem, sem a receita, né? Então, uhum. é importante que ele retorne no pediatra, para o pediatra poder avaliar ele. E daí dá o medicamento certo que ele precisa para ficar bom. Tá, moça, mas daí eu vou ficar sem o remédio para febre, ele tá bem ruimzinho. Assim como eu te disse, é importante que ele seja avaliado, porque como ele interrompeu o tratamento com antibióticos, os germes da infecção podem não ter sido eliminados, e uhum. é isso que pode estar fazendo ele ter essa febre de novo. Então era importante tu voltar no pediatra, para o pediatra poder ver ele, tá? Ai, tá. Tá, vou ter que levar ele no pediatra, então. Obrigada. De nada.